Bom dia. Bom dia, chegamos em São Miguel dos Milagres. A gente veio conhecer São Miguel dos Milagres, a gente ainda não conhecia e a gente imaginava que São Miguel dos Milagres era só uma praia né, mas não, tem muita coisa aqui e a gente vai fazer o que é conhecido como a rota ecológica aqui em São Miguel dos Milagres, em várias praias, vários lugares legais e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Pra começar, dá uma olhada nesse mar. Uh,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 que é convite da Pousada da Amendoeira. E ela, além de muito linda, fica exatamente na Praia do Toque. É só você sair do quarto praticamente e vem andando que você já está aqui direto para o mar. E a pousada é linda, né? Maravilhosa, mostrando muito fofo, mesmo. Uma das coisas que a gente acha legal de estar tá viajando pelo Brasil é que a gente mesmo não conhecia tanto o Brasil, tanto o nosso próprio país e muitos de vocês agradecem a gente nos comentários por estar mostrando destinos e estar mostrando lugares aqui no Brasil e isso é muito bacana a percepção que a gente tinha do nosso país mudou completamente depois que a gente começou a viajar e é muito importante a gente ter orgulho do nosso próprio país a gente gostar de viajar pelo nosso país, gostar do Brasil porque isso faz a gente ser melhores com pessoas, faz a gente cuidar mais do nosso país, faz a gente querer que as pessoas cuidem mais do nosso país. Então a gente acha que viajar e conhecer o Brasil, cara, é fundamental pra gente. Quando a gente enxerga com mais carinho o país que a gente tem, a gente também vai cuidar dele com mais amor, né? Sem dúvida. Então é isso que importa, tá bom? Que é a dica aí. E já que é assim, então bora conhecer São Miguel dos Milagres. Bora conhecer um pedacinho de Alagoas. A gente está indo agora conhecer a praia do Patacho. legal que vai ser de bug, né? Vai ser de bug. Já tava com saudade de andar de bug e depois a gente vai conhecer a região do Rio Tatuamunha, que tem várias coisas legais para fazer. Bacana, então bora. Bora. Bora. Ai, ah, a gente também está indo conhecer a praia da Laje. Chegamos na associação do peixe-boi. Normalmente a gente não faz os passeios onde os animais são atração, a gente não gosta muito. Mas esse é o projeto peixe-boi, ele é um projeto de preservação, porque o peixe-boi é um animal em extinção. E aqui eles pegam os filhotes, garantem que eles tenham sobrevivência, para depois fazer um projeto de reintegração deles na natureza. Não, e é bem legal que a gente viu um vídeo contando a história dos que já foram reintegrados, né? O projeto é esse, é pegar os animais e garantir que eles tenham sobrevivência para que a espécie se perpetue. cuidam bem, assim, os animais, a espécie, fazem as coisas com amor, igual eles estão fazendo. Achei bem legal. E legal. agora vamos pra praia! Take walk, Essa é a Praia da Laje, ou de Lajes, e a galera fala que aqui não perde nada pro Caribe. Olha a cor dessa água! Bem clarinha, é linda! Nossa, maravilhoso! We can honey. Sabe o que é melhor? É que essa água assim, dessa cor, ela não é quente. Quentinha. Não tô né? conta. Agora bora é. conhecer a outra praia, né? Bora pro Pataxe! Bora! <música> Tacho, e eu acabei de colocar meu vestido Pra gente poder fazer não só o vídeo do um pulo aqui Mas também a foto num coqueiro famoso Que dá pra deitar em cima dele, que é aquele ali Tentei passar o drone em umas folhas ali, meio arriscado eu ainda vou conseguir fazer alguma coisa muito legal desse jeito. <risos> Tomara que eu não perca o drone pra conseguir fazer isso. Importante. Né? É importante. Vambora que a gente tem que almoçar agora. Bora que eu tô com a fome. Agora a gente vai mostrar um pouquinho da pousada da amendoeira, que é a nossa casinha aqui esses dias. Ela é uma graça. Gente. Vem aqui. Tocar That I love. It's too bad, she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel Because she has someone who makes her happy I'm a ghost in these walls Or at least I try to be Cause I hope that I'm not showing her o cardápio aqui da pousada tem várias opções vegetarianas, mas uma coisa muito legal é que tem opções que podem virar vegetarianas. Se a gente tirar a carne, continua sendo um prato maravilhoso. Então assim, eu nunca tive tanta opção na minha vida de prato vegetariano. Tá e o bom pra mim aqui é que tem bastante peixe. Eu não sou vegetariano, mas eu não como muita carne vermelha. Eu quase não como. Então tem muita opção de prato e peixe, que são todos ótimos. indo agora conhecer a Praia do Morro. A Praia do Morro é uma praia mais afastada aqui em São Miguel e a gente vai fazer o passeio de bike legal. ticking off the I'm gonna be myself or I could be someone else. No one stopping me now. It's just what I do when I'm out, so shy. try not to hold me down, feel alive when I'm in this time. A gente acabou de deixar as bikes ali no final do banco de areia da Praia do Morro e aqui começa toda essa área de pedras e falésias e aqui a gente vai andando a pé até chegar na praia de carro quebrado. aqui, né? Cara, esse tipo de passeio é um dos que a gente mais curte, porque é um passeio de atividade, a gente veio de bike e depois vem passando por toda a orla aqui, conhecendo essas três praias e ainda com essa vista maravilhosa. Muito bom! Nossa, adorei o passeio. O visual é lindo, a parte que a gente tem que andar a pé, andar de bike, eu gosto muito mais de passeios assim, que a gente interage mais com o ambiente, com a natureza, do que só chegar na praia e Embora depois, né? Se vocês quiserem fazer é com o Toninho da bike, Toninho da bike. Toninho passeios bike. Toninho passeios bike, a gente vai colocar o link para vocês. Estamos indo fazer o passeio de jangada para conhecer as piscinas naturais da Praia do Toque. E o dia tá bonito hoje. Estamos aqui nas piscinas naturais da Praia do Tóquio. E hoje a atração aqui, além das piscinas naturais, é o peixe-boi que veio passear aqui do lado da jangada. Mas uma coisa importante que eles explicaram pra gente na associação do peixe-boi é que não pode passar a mão no bicho, é ruim pra ele e é ruim pra gente, até porque a gente tem protetor solar, esse tipo de coisa que faz mal pra ele, mas não tem jeito né, quando ele vem parar num lugar turístico assim acaba que todo mundo quer passar a mão, e eles são como se fosse o cachorro do mar, muito bonzinhos, querem ficar perto das pessoas, então é difícil mesmo. Oh, a gente está indo para a Praia de São Miguel dos Milagres, que a gente não foi até agora. E eu já tô de capa, como vocês podem ver, porque o sol dessa região é demais, gente. As minhas costas já tostaram. Chegamos aqui na Praia de São Miguel dos Milagres. Delícia, porque a gente veio de jangada com o roxo. Melhor trajeto. Vamos, Vamos porque eu já estou aqui, ó, capuzada hoje, porque o sol já deu. Hurt and you can't let go. It's not your fault, and you don't deserve all the bad in the hurt. Ooh, I know you tried so. Galera, a gente adorou conhecer São Miguel dos Milagres, é muito bonito aqui. A gente queria agradecer a Pousada da Amendoeira que trouxe a gente. E agora pra gente se despedir, a gente vai fazer o nosso último mergulho aqui na Praia do Toque. Último mergulho no paraíso. Bora? Vambora! <risos> ah, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like galera, se inscreve no canal! Uh -huh. <risos>